Bem-vindos mais uma vez aos Dias de Jardim. O meu nome é Madalena Costa e vou estar convosco nesta bricoala de como fazer a manutenção dos seus móveis de jardim. Comigo tenho o Rui Santos. O Rui é colaborador da secção de pintura da Loja da Amadora. Bem-vindo, Rui. Obrigada por, por estares aqui. Nós vamos fazer aqui um bocadinho a manutenção uh, dos móveis de jardim. Temos vários, três tipos de material uh, diferente. Temos madeira, PVC e ratan. E Rui, três tipos de materiais diferentes que requerem, portanto, manutenções diferentes. Exatamente. Antes de mais, obrigado. É um prazer estar aqui contigo e também com os nossos clientes lá em casa. Eu vou tentar desmistificar ao máximo esta questão de a manutenção dos móveis de jardim. Parece algo muito complicado, mas é tudo muito simples e vamos aqui tentar mostrar ao cliente como fazer, então, a manutenção do mobiliário. Neste caso, temos aqui, então, o nosso móvel de PVC. A gente escolheu aqui uma cadeira e o intuito será sempre mostrar uh, como fazer a manutenção do nosso móvel de PVC. Para isso temos aqui uh, este produto que é um limpador de PVC. Sim. Uh, o que é que isto vai fazer? Vai limpar toda a sujidade, inclusive aquela mais difícil. Para isso o que é que nós precisamos? Sim. Precisamos do limpador e ainda um pano macio este, por exemplo, um pano de microfibras, todos conhecemos, e ainda uma esponja macia. Vamos usar sempre o lado menos abrasivo da esponja, porquê? Porque o PVC é um material delicado, é um plástico, conhecemos todos como um plástico. Certo. Então, o ideal será sempre usar a parte menos abrasiva. Portanto, então, vamos começar. Aplicamos sempre o spray. Pronto. Aqui, aplicar o produto. Sim. E então... Com a esponja, facilmente limpamos o nosso móvel de PVC. E toda a Pronto. sujidade acaba Como por sair. Como tu vês, toda Sim. a sujidade acabou por sair e ficou a cadeira novamente limpinha, branquinha. Para facilitar, usamos depois um pano seco, macio, Sim. sem pelo e secamos então o móvel. E como vês, ficou feito muito fácil. Sim. Agora, uh, poderás-me fazer a questão. Então, e se houver uh, manchas do, do desgaste, uh, do sol, da chuva, etc? Sim. Nós temos também este produto, que não é um limpador, é um restaurador. Portanto, uh, a marca aconselha sempre a fazer a primeira limpeza com o produto de limpeza e depois, a posteriori, uh, utilizamos, então, este produto que é para, no fundo, restaurar. Pode deixa só mostrar mais lá para casa o, o produto, é assim, este, este restaurador de jardim, como tu estavas a dizer. E então, como é, que, como é que se aplica? É, então, também é muito fácil. A gente utiliza sempre este pano macio. Vamos aplicar, então, o produto. Este produto, deixa-me dizer, que tem também um pouco de verniz na sua constituição. Portanto, vai devolver também um pouco do brilho ao plástico, caso ele tenha perdido, então, uh, aquele brilho característico. Então, E depois, facilmente, aplicamos sempre na mesma direção, em movimentos uh, circulares, este produto e ele volta a devolver o brilho ao nosso mobiliário de PVC. Certo. Pronto. E, no fundo, a nível de mobiliário de PVC, é isto. Como vejo, muito simples. Levanta só um bocadinho a cadeira Pronto. para vermos um bocadinho Os clientes a clientes Passa agora outra vez o pano, se faz favor, só para mostrar um bocadinho lá para casa casa, melhor. Como é que passaste sempre Pronto. nos mesmos sempre... movimentos circulares. Exato. Eu não sou canhoto, mas vou tentar <risos> fazer isto o mais natural possível. Pronto, sempre em movimentos circulares uh, para que o produto, como tem uma, uma base de verniz, uh, possa ficar todo uniforme e, e, e o melhor possível. Deixa-me fazer-te uma pergunta, porque nós temos um, esta cadeira que é em cor branca, mas temos também, por exemplo, em cor verde. Certo. As cores aqui fazem alguma diferença ou podemos usar ao mesmo, os mesmos produtos? Não, a cor, neste caso, não tem qualquer diferença. Okay. Uh, tanto podemos utilizar no branco, no verde, que são as cores mais comuns. Uh, e, para além disso, quando estes produtos uh, já não funcionarem, os clientes poderão estar a questionar-se também, nós vendemos também tinta para mobiliário de PVC, ou seja, pode ser uma questão estética, ou seja, estamos cansados sim. do branco e queremos pôr uma tinta verde, claro, é legítimo. sem problema nenhum, legítimo, <risos> uh, ou então para também uh, esconder algumas mazelas que já não saiam uh, com este tipo de produto, ok? Sim, sim. sim. e então em relação aqui ao nosso mobiliário de PVC... É assim super, simples, é super que simples, a gente consegue fazer em casa assim, aplicar de forma simples. Exatamente, então eu agora vou colocar aqui em baixo. E passamos então para o ratão, é isso? Exatamente. Nós temos aqui esta mesa de, de apoio, mas se calhar usamos só aqui a tampa para exemplificar. -te. Exato, é mais, é mais, fácil é mais simples também de e mostrar. para todos conseguirmos Desculpa ver lá em casa. outra vez, sim. Ok, eu vou só colocar aqui este plásticozinho, que é para não... Deixa-me ajudar-te, sim. Isto é um plástico que se pode utilizar aqui também para proteger um bocadinho a superfície. Exatamente. Vamos só aqui desdobrar um pouco. desdobrar aqui... Como vamos aplicar um verniz, é bom também fazermos sempre a preparação Deixa do local onde assim. vamos trabalhar. Sim. Por isso utilizamos estes plásticos, que é para não sujar o chão ou os móveis em qual estamos a fazer este trabalho. Sim. Então, passando aqui ao rattan. Rattan, o que é que é o rattan? São fibras naturais. Não sei se sabes o rattan como é que é feito. Não, por Sabe, acaso, mas vais-me dizer. Exato. Uh, o ratan é feito a partir da fibra da palmeira. Sim. Existe outro tipo de fibra natural. Uh, não o ratan, mas o vinho. Também Sim. é muito comum vermos nos nossos mobiliários de jardim. Certo. Uh, portanto, vamos então aqui explicar ao cliente como é que podemos fazer a manutenção uh, do rattan e também tratar possíveis problemas que possam advir. Sim, da até a mim, por acaso, coloca uma questão e é mais comum de quando começa assim a desfiar o ratão, o que é que nós podemos fazer, se há aqui alguma forma de corrigir isso? Exato, mas é uma ótima questão. Então, este por acaso não está porque é novo, mas vamos imaginar <risos> que este ratão tinha aqui então a fibra desfiada, Sim. o que é que poderíamos fazer? Muito fácil, com uma tesoura ou um pequeno x ato cortamos então a fibra que já está deslaçada. E depois, a posteriori, o que é que vamos fazer que vai funcionar, grosso modo, como uma cola? Este verniz, que pode ser aplicado tanto no interior como no exterior, Sim. e isto vai fazer com que as fibras voltem a ficar agregadas. Ok? Sim. Para além disso... Uh, vai então também proteger contra a chuva e contra o sol, contra a intempérie. Certo, okay? sim. Então, eu vou posar aqui o nosso móvel de Ratan e vou exemplificar, para que os nossos clientes lá em casa também uh, possam ver, como é que fazemos então a aplicação de um verniz. Ah, Deixa-me só dizer, Força eu escolhi uh, em spray, porquê? Porque o spray tem sempre um acabamento mais uniforme e como queremos manter o mais possível o aspecto dos nossos móveis, eu escolhi então fazer a aplicação em spray. Pronto. Então, primeiro passo e é um dos problemas mais comuns uh, que nos chegam à secção de pintura é, é a preparação, ok? Sim. Então eu aconselho sempre a fazer a agitação da lata pelo menos um minuto. Ou seja, a gente faz a agitação do spray. Isto porque para homogeneizar o produto o mais possível. Exatamente. Ok. Portanto, fazemos bem a homogeneização do, do produto. E então, a posterior, vamos fazer a aplicação. Uma dica lá para casa, sempre que queremos fazer a aplicação deste spray, nunca vamos fazer a, a primeira aplicação em cima do móvel. Ou seja, abrimos sempre o leque como se fosse uma pistola fora do móvel e depois uniformemente vamos andando uh, para a esquerda, neste caso, uh, para que fique o mais uniforme possível. Ok? Então, eu vou exemplificar aqui um É Até engraçado dizer isso porque as pessoas assim que abrem é, é automático começar logo a logar. Exatamente. O, o senso comum, o, o mais fácil seria Exatamente. o fazer assim. Sim. Mas neste caso, um truque será sempre a gente então abrir o leque, ok? E então vamos fazer. Deixa só puxar aqui só para se conseguir ver melhor. Exato. Então. Fazemos sempre a aplicação desta forma homogénea. mais um pouco. Pronto. pronto. Outra dica importante. Não vale a pena uh, querermos que com a primeira de mão o trabalho fique pronto. Isso é um erro muito comum que também temos tendência a fazer. Uh, a chave da aplicação de um verniz é sempre fazer várias camadas e finas. Porquê? A maior parte destes produtos tem base de solvente e tem tendência, quando há capas muito grossas, a amarelecer. Fica certo. feio. Sim. Então é preferível nós fazermos sempre a aplicação de uma camada fininha e várias. Ok? Sim. Portanto, convém, muito simples também, nada mais complicado que isto. E outra dica, porque às vezes o cliente na loja também refere que o spray por vezes espirra e que pode danificar, estragar um trabalho. Sim. Uma dica que eu dou sempre é ter um paninho com acetona, de maneira a que vamos regularmente limpando o bico. Sim. E então nunca há o risco de entupir e o leque sai sempre uniforme. Okay. Okay. diz uma coisa, o que estavas a dizer das várias Sim. aplicações, mais ou menos quanto tempo entre cada aplicação? Portanto, agora deste esta de spray, vamos imaginar que tinhas que dar a segunda, quanto Sério? tempo é que seria para essa aplicação? Essa é outra questão muito importante, porque este tipo de produtos uh, tem sempre três timings diferentes. Um é o tempo de seco ao toque, Sim. Este, este verniz em spray é rápido a secar ao toque, mais ou menos 30 minutos. Mas para aplicar a segunda camada, vamos considerar aí 4 a 6 horas, mais ou menos, okay? ok? E depois, ainda existe o tempo de cura do produto, que é o que dá resistência efetiva, tanto à abrasão, à utilização, como à intempérie. Portanto, é importante respeitar estes três tempos diferentes para que o nosso trabalho fique perfeito e que consiga perpetuar os móveis o mais possível no tempo. Certo, Rui, vamos voltar só um bocadinho atrás, porque já recebemos aqui uma questão, diz a Sim. quem nos vê lá em casa que podem colocar as vossas questões, também bem, nós estamos aqui para responder-lhe, o Rui vai ajudar, ajudar nisso. A dona Ana Ramalho uh, pergunta, boa tarde, tenho móveis de jardim em resina antracite, o produto para o PC é adequado, não estraga a cor? Não, é um produto adequado. Uh, não é um produto abrasivo, portanto, não vai ter qualquer influência na cor, portanto, serve perfeitamente também para os móveis de resina. Deixa-me dizer que, muitas das vezes, uh, este tipo de mobiliário uh, não é só de resina, não é só de PVC, tem também uh, fixações em metal, uh, estou-me a lembrar, por exemplo, de cadeiras, que possam ter os apoios em metal, Sim, por este tipo de produto também faz a limpeza no metal, não só no plástico, mas na resina, mas também no metal. Portanto, não é um produto abrasivo, lá em casa podem perfeitamente aplicar este produto também Sim. na resina e nos, e nos metais. Deixa-me só esclarecer uma coisa lá para casa, Rui, tu não estás a usar luvas em nada aqui que aplicaste, portanto não há problema em os clientes também não utilizarem luvas nestes artigos, certo? Não. Okay. Quem se sentir confortável lá em casa Pode usar perfeitamente umas luvas, okay. mas uh, este tipo de produtos não são produtos corrosivos, uh, portanto eu gosto de, de sentir <risos> o toque do, do produto, mas quem se, lá em casa se sentir mais confortável a usar luvas, usa as luvas, uh, mas se não usar também não é por aí. Não vai, não vai a não ser que haja alguma reação alérgica e isso. E aí, sim, é diferente. Mas pronto, claro, também é difícil prever isso. Mas certo. a nível de ser um produto corrosivo, estamos perfeitamente à vontade. Sim. Não é? E uma coisa só para satisfazer aqui a minha curiosidade. Porque um, nós utilizamos aqui este produto em ratã. Nós, por exemplo, na secção de jardim, temos algumas coberturas que se pode aplicar depois também para proteger aqui um bocadinho o mobiliário. Sim. A utilizar isto. Podemos não utilizar a cobertura ou convém sempre utilizar algum plástico para cobrir? É assim, quando vamos guardar o um mobiliário, quando acaba a época do verão, Sim. é conveniente colocar uma cobertura, porque okay. embora isto dê resistência à intempérie, é sempre preferível a gente colocar as coberturas, que temos à venda na tua secção, <risos> Sim. E, e é sempre preferível. Uma coisa não invalida a outra. É bom fazer este tipo de manutenção, porque para além de resistência à intempérie, também evita que a própria fibra vá deslaçando, mas uh, aconselho sempre o cliente, quando vai guardar o um material, que o faça então com aquelas capas apropriadas que nós temos. Certo, tá sim. Bem? Pronto, então aqui em relação à, à fibra natural, uh, também já vimos, pronto, ele ficou com este aspecto um pouco mais brilhante, porque o verniz é brilhante, quem não gostar deste aspecto, temos outro tipo de acabamentos, temos o brilhante, e esta é uma pergunta que me fazem todos os dias, o brilhante é brilhante, depois temos o acabamento acetinado que é o meio brilho e temos Sim. o mate que não tem brilho nenhum. Okay. Portanto, okay. dá portanto, para portanto, todos os gostos. Dá para todos os gostos, <risos> quem não gostar do brilhante pode aplicar o mate, quem não gostar de tanto brilho aplica o um meio brilho e pronto, dá, dá para todo o gosto. Portanto, dá peço por... só e ajuda Força. e coloques desse lado e então vamos passar ao nosso tipo de mobiliário de madeira. Que é talvez o que suscita mais perguntas e vamos desmistificar Exatamente, aqui um bocadinho, que eu, não é? Exatamente. Eu tenho a certeza que será este <risos> que suscita mais dúvidas e que os nossos clientes lá em casa uh, também vão gostar de ouvir. Sim. Então, mobiliário de madeira. Em primeiro lugar, a maioria das vezes o tipo de madeira que é usada é a teca. Daí que até os produtos que, que se podem usar para aplicar aqui uh, tem o nome da oleoteca. Sim. E estas madeiras, as madeiras exóticas, são usadas porquê? Porque já têm uma resistência natural muito maior à intempéries, são madeiras muito mais rígidas, uh, são madeiras mais nobres, e então já por si só conferem uma resistência maior. sim No entanto, uh, com o tempo, todos nós já vimos a madeira começa a ficar com com aquele aspecto de grisalho Exatamente, perder sim, a cor sim. e às vezes até quando se descura este tipo de tratamento a madeira até uh, pode fissurar sim em então nos em casos extremos, acaba nos casos extremos sim, quando sim. Uh, não não cuidamos do, do móvel ele vai vai acabar a madeira por por fissurar e, e não é isso que se pretende então aqui vamos rapidamente uh, ajudar os nossos clientes uh, a fazer a manutenção e a evitar que isso, que isso aconteça, certo, para termos um móvel bonito agora, <risos> agora para o verão. Então, o que é que... o primeiro passo, o que fazer? Sempre preparar a superfície. É uma pergunta que me fazem também todos os dias na secção, que é, Rui, preciso lixar... <risos> e como é que eu faço isso? E como é que eu faço isso? É sempre preferível lixar. Porquê? Porque uh, este tipo de produtos que vamos usar aqui para tratar o nosso móvel, uh, a maioria deles são impregnantes da madeira. Ou seja, eles vão trabalhar dentro do pó da madeira e não uma capa como foi o verniz. Sim. Então, uh, como fazer isso? Temos produtos, uh, por acaso eu não trouxe para aqui, temos produtos que funcionam como um decapante, que vão ajudar quimicamente a remover o produto que, que está na madeira, que seja de aplicações antigas, ou podemos fazer mecanicamente com uma lixa, um taco de lixa de grão fino, também para não arranhar demasiada madeira, que não é isso que se pretende. Portanto, eu vou começar por lixar aqui uh, suavemente aqui o, o nosso móvel, para abrir de madeira. Antes de te deixar também uh, avançar, deixa-me fazer-te uma questão ainda relacionada com, com o ratan. Um, aqui uh, uma cliente pergunta, para dar esse spray no ratan é necessário fazer em toda a peça ou apenas no local que está pior? Não, é conveniente fazer em toda a peça. Uh, porquê? Para dar um aspecto uniforme. Uh, uh, e, e mais a mais, neste, neste verniz que eu apliquei, que tem brilho, uh, se aplicarmos só no local onde tem a fibra a deslaçar, depois vai-se notar diferença visualmente. Então Sim. eu aconselho sempre a dar uh, de uma maneira uniforme uh, e até porque garante também uma maior resistência em intempéria. Okay. ok? Sim. Pronto, continua. Então, Desculpa vou ter interrompido. De cont... ah, <risos> então, eu vou lixar aqui de uma forma suave. Não vou lixar o móvel todo, porque também o intuito é só o nosso cliente perceber como fazer. Pronto após a lixagem aqui da madeira. O que é que vamos fazer? Neste caso da madeira, como vamos usar uh, óleos uh, e, e podemos usar velaturas também, podemos limpar a madeira sempre com um pouquinho de diluente. Eu vou-te pedir só que me passe aí esse diluente este? sintético, por favor. É este aqui, assim. Toma. Muito obrigado. Força. E então, o que vamos fazer? Embeber o pano um pouquinho endiluente, que vai ajudar também não só a limpar o pó, mas a retirar algum resíduo que esteja Sim. ainda na madeira. Temos aqui outra questão e agora relacionada também aqui com o lixar a madeira, é, perguntam aqui em relação a vasos de madeira, boa tarde, pode ser aplicado em vasos de plantas para ficarem de cara lavada e mais protegidos também? Pode ser aplicado, pode e deve, ser aplicado em vasos de madeira. Ok. Ok? Continua então. Vou, vou continuar. <risos> Pronto. Então, agora eu escolhi aqui este produto. Desculpa lá, Madalena. se não te importares. Este. Pronto. Força? Este produto é um oleoteca que estava Sim. a falar há bocado. E o que é que este produto vai fazer? Este produto, para além de hidratar a madeira, vai também uh, conferir hidrorepelência à madeira. Isto parece um palavrão e não é nada mais, nada menos do que uh, garantir que a madeira repila a, a água. ok? Ou seja, quando chover, a madeira já não vai embeber, sob pena, depois da madeira ficar apodrecida. Pois, exatamente era isso que eu tinha a dizer, porque associa se é sempre a água na madeira e depois acaba por, por danificar. Exatamente. Uh, portanto, este produto, para além de embelezar o nosso uh, móvel, neste caso, a mesa, vai também um, ajudar... Isto agora, só abrir aqui... Vai ajudar também a que ele se perpetue no tempo. Pronto, então, temos aqui o nosso oleoteca. Eu ainda gostaria, de lá para casa, mostrar aqui... Uh, estes dois tipos de trincha porque os nossos clientes também por vezes uh, surgem dúvidas a nível de qual pincel utilizar. E exatamente, era isso que eu tinha ah. a questionar também. Porque, aparentemente são duas trinchas, não tem nada mais, mas a diferença está aqui no tipo de cerdas. Isto é um tipo de cerda natural que uh, vai reagir quando uh, for usada com um diluente, ou seja, eu faço a aplicação de um produto de base uh, solvente, ou seja, de diluente, quando vou... Uh, fazer a limpeza se misturar no diluente ele vai começar a perder o pelo não é isso que se pretende portanto sempre que for produtos de base solvente e principalmente nas madeiras eu aconselho sempre uh, uh, esta trincha certo. estamos perfeitamente à vontade lavando uma duas vezes o, o pelo está cá sempre e maravilhoso para aplicar aqui o nosso produto então eu vou começar por aplicar o produto vou aproveitar lá para casa as nossas trinchas também têm uma ergonomia interessante. E isto pega-se sempre desta maneira, ou seja, tem aqui este buraquinho onde a gente consegue colocar o polegar, aqui o resto dos dedos, molhamos no nosso óleo e vamos fazer a aplicação então sempre no sentido do veio da madeira. Okay? Como tu vês, Madalena, isto é, é super, super simples. simples. A madeira vai embeber este produto, e então, para a lente, já se nota aqui a diferença de um para o outro de embolizar a madeira, também certo. vai preparar o nosso móvel para aproveitar o verão da melhor maneira. E seguindo esse teu uh, raciocínio, chegaram mais questões, estão a perguntar sim. aqui se devemos fazer este tipo de proteção a partir do primeiro dia, logo assim que, que, pronto, que começamos a utilizar e a madeira pronto, é exposta também a ambientes e a fatores externos. Sim. É assim, uh, os nossos móveis, eles já vêm com um tratamento de, de fábrica, portanto, a madeira não vem em cru. Sim. Uh, portanto, se quiserem fazer o tratamento, melhor. Mas se não fizerem, também não há grande problema porque a madeira não vem em cru, uh, por isso, também, reserva ao cliente a opção de o fazer ou não. Agora, quando começamos a notar que o nosso móvel começa a perder a cor, começa a ficar com aquele aspecto grisalho, que a madeira está ressequida, então aí sim... É o é, sinal. Aí é o sinal e é conveniente mesmo fazer o tratamento, porque senão corremos o risco da de, de madeira até fissurar. Ok. okay? E antes, de deixar prosseguir, deixa-me questionar-te mais uma bem. vez. A senhora Andréia Ferreira pergunta aqui, queria um conjunto de refeição, viu um totalmente em madeira e com madeira e metal, mas ele vai estar sempre no exterior. Qual é que será o melhor a nível aqui de manutenção? Ok. Uh, o mais fácil será sempre aplicar um oleoteca. Ok? Porque ele vai garantir a resistência à intempéria e é o mais fácil do cliente aplicar. Mas, se efetivamente a mesa tiver muita utilização, se comer lá todos os dias, se houver sempre pratos, por exemplo, na mesa, copos etc, eu aconselho então a fazer a aplicação de um verniz. Porquê? Porque o verniz é um produto que é mais resistente à abrasão. Para além de ter menos manutenção, nós não damos vernizes todos os dias, Uh, com a Aliás, deixa-me só dizer, e aproveitando esta deixa, Força. que o óleo deve ser sempre feita uh, a aplicação no início do verão, quando Sim. vamos utilizar os móveis, e no final, quando vamos pôr as capas para guardar o móvel, para garantir também que a madeira está hidratada e que não fica ressequida também durante o inverno. Agora voltando um bocadinho atrás à questão do verniz. O verniz, uh, como é um produto mais resistente, tem uma longevidade maior. Portanto, quem não quer estar a ter este trabalho de aplicar antes e depois do verão este tipo de produto, apesar de ser mais fácil, pode perfeitamente aplicar um verniz com cor ou não. Isso depois também reserva ao cliente, porque os vernizes, muitos deles têm cor. E podemos aproveitar, não que estamos cansados desta cor teca, queremos dar uma cor de nogueira que fica mais bonito, fica melhor com a nossa decoração, Sim. podemos então aplicar um verniz e ele então vai dar mais longevidade e fica mais resistente depois à utilização. Sim, e falaste já várias vezes das fissuras da madeira, chegou-nos também uma questão do cliente, como é que se depois tratam essas fissuras se acontecer, qual é a solução? Exatamente, boa pergunta também. Então é assim, também é muito fácil, quando a madeira acaba por fissurar, nós, por acaso eu não trouxe aqui, mas temos uns betumes, uma pasta de madeira, que dá para interior e para exterior. Ou seja, como é que se processa? Imaginando que tínhamos aqui uma fissura, Sim. eu facilmente com o betume e com uma espátula, aplicava uh, com a espátula o betume, deixava secar e com uma lixa fazia então depois a uniformização da, da superfície. Sim. A posteriori, depois podemos aplicar então o oleoteca, o verniz, etc. Certo. Só para terminar esse tema e para dizer lá para casa os betumes, dificilmente nós vamos encontrar a tonalidade perfeita para a madeira. Portanto, é natural, uh, para querermos fazer um disfarce uh, perfeitinho, que tenhamos que escurecer ligeiramente o móvel. Certo. Porque nunca é quase impossível acertarmos com a cor e que o betume fique imperceptível. Portanto, é como digo, aplicar o betume, depois temos a opção do óleo, ou então o verniz e a madeira fica outra vez. É. é. E já que estamos a falar aqui de aplicar aqui produtos na madeira, o Sr. Nuno Marques pergunta se altera a cor da madeira, algum destes artigos altera a cor da madeira? Pode alterar ou não. Neste caso, este oleoteca que eu escolhi aqui não tem cor, portanto, ele não vai alterar o aspecto da madeira. No entanto, aí desse lado, temos um naquela lata maior aí por baixo, se fizeres o favor de mostrar lá já? para casa. Sim. Esse óleo-teca da nossa marca Luxence, esse já vai dar um bocadinho de cor à madeira e já poderá alterar a tonalidade. Okay. Serve também ainda, quando há manchas de desgaste a nível de cor, esse produto vai ajudar a atenuar essas manchas. Certo. Portanto, é também adequado, quando existe já uma mancha muito grande de, de, de cor, em vez de aplicarmos um óleo-teca um em color, fazemos então a aplicação de um óleo-teca um com um bocadinho de cor. Sim, e em termos de aplicação, o Sr. Rui Bastos pergunta quando é que devemos tratar da madeira, antes ou depois do verão? Tu há bocado referiste que era melhor antes do verão e depois no fim, quando fomos guardar, é essa a tua, a tua opinião também? Certo, é sempre preferível fazer antes e depois, porque assim garantimos sempre que estamos a fazer o, o certo. certo, ok? Sim, e mais uma questão, o Sr. Pedro Arraes pergunta, é possível aplicar o oleoteca em madeira exterior com verniz gasto? Uh, sim e não. <risos> não, mas uh, preferencialmente não. porque Quando nós temos um verniz gasto, uh, o que vai acontecer é que a madeira vai dif ter diferentes graus de absorção. Ou seja, onde ainda tem mais verniz, ela uh, está mais impremiabilizada. Portanto, o produto não vai penetrar a madeira. Certo. E nas zonas onde já está mais gasto, o produto vai impregnar mais facilmente a madeira. Portanto, para ter uma absorção uniforme, eu aconselho sempre a passar uma lixazinha para ele ficar uniforme e depois então fazer a aplicação, está bem? Sim. Claro que, como já é um verniz mais antigo, não vai correr o risco do verniz não agarrar e andar aqui a tentar pincelar e deslizar e o produto não agarrar. Isso não vai acontecer. No entanto, pode ficar com algumas manchas e principalmente se for um verniz de cor. Portanto, de todo eu aconselho sempre a fazer uma lixagem primeiro, preparar a superfície e depois então aplicar o produto. Certo. Vamos então prosseguir. Vamos prosseguir então. Aqui, o óleo teca, deixa-me só terminar este tema dizendo, ah, dizendo que é importante uh, o teor de umidade que a madeira tem. Porquê? Isto, até do senso comum, até pelo nome, um óleo é uma gordura. Portanto, uma gordura nunca se mistura com água. E o que é que acontece? Este produto tem que ir para dentro do por da madeira. Se a madeira estiver saturada com água, este produto não vai uh, penetrar a madeira como deveria ser. Então, é sempre preferível, a gente, mesmo que a gente note que a madeira está um pouco úmida, secar primeiro a madeira e depois então fazer a aplicação deste tipo de produto, que é para uh, o produto ter a durabilidade que é expectável, porque se isso não acontecer, eu vou aplicar o produto, ele vai só ficar aqui à superfície, com o sol, com a chuva, rapidamente ele vai uh, ser desintegrado, digamos assim. Isto também é uma boa deixa para o resto dos produtos que eu trouxe aqui para aplicarmos na nossa madeira porque muitas vezes na secção me perguntam em relação às pérgolas exatamente, eu ia tocar nesse assunto, estamos aqui a ver uma mesa assim deste género, falamos em mobiliário, mas também temos pérgolas e uh, abrigos, por exemplo e nesses casos, como é que se soluciona? Certo. Eu começo sempre quando aconselho o cliente, também pela, pelo teor de umidade que a madeira tem e é da tua secção, bem sabes que tanto os abrigos uh, como as pérolas, quando são novos uh, a gente sente que a madeira ainda está um pouco úmida nota-se uh, que a madeira é verde digamos sim, assim exatamente, Pronto. Sim, exatamente. quando assim é eu não aconselho a colocar um verniz porquê? porque um verniz uh, depois de aplicado como ele trabalha fora da madeira e forma uma, uma camada rígida porque a finalidade do produto é dar resistência à abrasão quando a madeira secar, ele não vai acompanhar a dilatação da madeira e então rapidamente vai estalar. Portanto, nesse tipo de, de situações, eu aconselho sempre a colocar ou uma velatura, nome técnico, protetor de madeira, Sim. ou um oleoteca. Portanto, para abrigos ou pérgolas, eu aconselho sempre o cliente a fazer a aplicação de uma velatura. Depois por acaso não temos aqui, mas digo já lá para casa, temos velaturas de várias cores, várias tonalidades tanto de madeira, pode ser carvalho, pode ser Pinho da Califórnia, pode ser Nogueira, que dão outro aspecto também à madeira e à proteção, e temos também cores verde, está muito na moda ver aquelas paletes verdes, sim, sim. vermelhas, pronto. Isso também é uma velatura, mas com uma cor diferente. Portanto, nesse caso, e até voltando um bocadinho atrás, as paletes também é um bom exemplo, porque as paletes, também quando são novas, aquele cheiro é novo, também não convém vernizá-las logo, porque senão, quando expostas ao exterior, ela depois vai dilatar e contrair, e muito provavelmente vai acontecer que estale o verniz. Então, nesses casos, aplicamos sempre uma velatura ou um protetor de exterior. Portanto, e agora avançando um bocadinho, para além da velatura. Podemos, então, aplicar os vernizes de exterior quando é necessária uma maior resistência à abrasão. estou aqui a lembrar, por exemplo, daqui, um banco de jardim, por exemplo, quando temos crianças no jardim estão sempre Sim. a saltar, utilizam muito, utilizam é muito, muito e sempre. sobem e vão lá para cima, etc. Uh, o mais indicado, então, será sempre aplicar um verniz, incolor ou não, isso depois também uh, reserva. O cliente, depois também é um bocadinho a gosto, mas sempre um verniz e sempre duas camadas. Sempre. Pode dar três se quiser uma maior resistência, mas sempre duas camadas. Pode ser um verniz aquoso ou sintético. O sintético é um bocadinho menos amigo do ambiente e agora este tema está um bocadinho sempre. na moda, mas a nível de performance é um pouco superior. Os vernizes de base aquosa são mais amigos do ambiente, secam muito mais depressa, mas a nível depois de resistência são um bocadinho inferiores. Portanto, teremos que fazer uma manutenção eh, mais periodicamente. Um, dizendo só um, para terminar, que, e estava-me aqui a lembrar de outra situação, por exemplo, de um poste eh, de, de jardim. Sim, eu ia-te colocar essa questão até porque nos postes, nós também vendemos uh, na secção de jardim, depois temos as respectivas bases para colocar uh, no solo. Como são é. materiais diferentes, faz alguma uh, diferença? Como é que fazemos aí essa gestão? Certo. Então, quando nós temos, por exemplo, um poste que, de uma pérola ou qualquer poste que vá fazer um suporte que tenha que ser enterrado, todos estes produtos que eu estive a falar... Uh, não, não fazem a impermeabilização do, total da madeira. Portanto, é sempre preferível quando o produto, quando a madeira vai ser enterrada, de aplicar um impermeabilizante, um produto uh, de borracha, chama tecnicamente chama-se uma borracha acrílica, que vai selar completamente a madeira, que uh, permite que ela seja enterrada e que por ali não passe água nenhuma. E então daí para cima, ou seja, do solo para cima já podemos aplicar então estes produtos que eu estive aqui a falar Ok, então nessa linha de raciocínio por exemplo, no caso das floreiras de madeira que nós colocamos plantas que têm de ser regadas esse, é, esse imprimibilizar da madeira também pode ser aplicado? Pode e deve ser aplicado estou a lembrar que muitas das vezes temos as floreiras num espaço contíguo a uma fachada podemos Exatamente. ter, por exemplo, num terraço em que embaixo existe uma divisão Uh, e então, é de todo imperativo aplicarmos um impermeabilizante para garantir que a água, porque as plantas necessitam de água todos Exatamente. os dias, que a água uh, não passe. Portanto, nós fazendo uh, esta, esta aplicação destes produtos por fora e garantindo uma resistência à intempérie, não estamos a impermeabilizar totalmente a madeira. Portanto, quando há essa necessidade de regar todos os dias, por dentro este tipo de produtos não é suficiente. Portanto Convém fazer essa aplicação com uma borracha acrílica e aí já fica completamente estanque, já podemos regar à vontade que não há o risco de a água vazar e depois danificarmos a fachada ou a divisão que temos por baixo. chegou aqui mais uma uma questão, até em relação ao oleoteca. Existe a possibilidade de aplicar o oleoteca, mas em spray? Existe a opção de aplicar o oleoteca em spray. É uma ótima questão. E nesse caso, a durabilidade é a mesma quando aplicamos em pincel? A durabilidade é exatamente a mesma porque o produto é exatamente o mesmo. A maneira de aplicar é que é um bocadinho diferente. No entanto, é conveniente, apesar de fazermos a aplicação em spray, termos sempre uma trincha para que tanto o excesso consigamos uniformizar a aplicação do produto, como com a trincha carregar mais no produto para que ele vá para dentro do poro da madeira. Portanto, apesar da aplicação do óleo Teca ser feita em spray, é conveniente ter sempre uma trincha para que nós consigamos carregar bem no produto para que a madeira vá embeber uh, um, o óleo. No entanto, a nível de durabilidade é exatamente, é exatamente a, mesma a mesma Quem se sentir mais à vontade em aplicar o spray, perfeito. Sim. É? E deixa-me desmistificar aqui uma questão que me perguntam muito também, porque muitas das nossas madeiras vêm tratadas. Com o tratamento de autoclave e depois vem com algumas manchas verdeadas, digamos assim. Uhum. E muitos clientes perguntam-me se isso é sinal, se é um mau sinal para a madeira, mas eu sei que não é mau sinal, até então, um sinal, é o contrário, é um sinal positivo. É um, Exatamente. <risos> é bom sinal porque a madeira vem tratada e esse, esse tonalidade verde, o que é que é isso? Isso é um inseticida. É um produto que vai evitar que a madeira ganhe, que é o bichinho da madeira, que nós Sim. conhecemos com os buraquinhos. Exatamente. Pronto. Ou seja, essa tonalidade verde, há muitas pessoas que não gostam, perdão, mas é essencial para que a madeira não apodreça com fungos e não seja atacada pelos insetos. Portanto, é. não, não, não tem nada de mal, pelo contrário. Quem não gostar dessa tonalidade verde pode sempre aplicar estes produtos que estivemos a falar, com cor, para disfarçar essa tonalidade verde e ao mesmo tempo sabe que tem a madeira protegida contra os fungos e contra os insetos, porque o tratamento tem autoclave apenas vai esterilizar a madeira. Depois é conveniente aplicar esse tipo de inseticidas para que o bicho não, vo, não, não ataque a nossa, a nossa madeira. Ou seja, a, apesar de ela já vir tratada, não implica depois usarmos este tipo de produtos. Não, uma coisa, não, é sempre um complementar. Exatamente. Ou seja, isso é, é um pré-tratamento à madeira. Ela vai ficar protegida contra os fungos e contra os insetos. Este tipo de produtos vão protegê-las contra a intempérie, ou seja, contra o sol e contra a chuva. Portanto, apesar delas já vir com esse pré-tratamento de fábrica, é sempre conveniente nós aplicarmos o, o tratamento para proteger, para estar exposto ao sol e à chuva. Okay? Uma coisa não invalida hum, a outra. Uh, Deixa-me só dizer, aqui ainda temos tempo, Sim. vou aplicar então a segunda camada do óleoteca, porque este produto também carece sempre de duas mãos. ok? E então, vou ter aqui a fazer a aplicação da segunda demão do óleo tempo. Vamos fazer outra vez no sentido do veio da madeira. A madeira ainda está absorvente, porque como vês não há nada certo, que escorra, portanto a madeira... Está a beber totalmente o nosso óleo. E pronto, uma dica que eu dou lá para casa. Ter sempre também à mão ou um paninho destes sem pelo ou o papel absorvente se houver necessidade de absorver o excesso. Sim. Neste caso não foi necessário porque a madeira até está bastante absorvente, mas se derem abundância, porque é um produto que também convém darem abundância para que a madeira uh, receba uh, todo este produto. Um, temos então ali o, o papel ou o paninho. É só colocar, é só tirar colocar o excesso. E absorver o excesso. Eu posso exemplificar aqui. Sim. Uh, para que vejam lá em casa. Um, um papel. Pronto. E eu facilmente vou. Aliás, aqui podes ver que quase nem. Pois nem não fica, há quase excesso nenhum. Porque como a madeira estava absorvente, o produto vai todo para dentro do pó da madeira. Um pequeno teste, eu não vou fazer aqui porque o grau de inclinação é grande, mas um pequeno teste que podem fazer lá em casa, porque dirão assim, então e como é que eu sei que a madeira já está hidrofogada? Quantas mãos vou dar? Vou dar duas, vou dar três, vou Sim, dar quatro? exatamente. Pronto. Um pequeno teste que podemos fazer lá em casa, com um bocadinho de água, aplicamos sob a madeira, e a madeira uh, vai ter, a água vai uh, fazer aquelas bolinhas, aquelas gotinhas, ou seja, já, a madeira já não o vai absorver. Portanto, quando a água ficar à tona da madeira e não for para dentro da madeira, Sim. está hidrofogado. Se, porventura, uh, continuar a madeira ainda a embeber, temos que voltar a dar mais de mãos até que esteja completamente hidrofogado e, e, e resistente. à ah. água. Chegou-nos mais uma, uma questão, Rui. Diz assim: a madeira que contém a nós faz algum tipo de tratamento a mais? Não, não. A madeira que tem nós é exatamente da mesma forma. O nó é uma característica da madeira. Há pessoas que vão gostar desse, com mais nós, com menos nós. Agora, não exige que tenham um tratamento especial. Provavelmente, na zona do nó da madeira, o que vai acontecer é que é uma zona mais absorvente. Sim. nós temos essa sensação quando tocamos na madeira aquela zona dos nós, é sempre um bocadinho mais áspero é um bocadinho mais absorvente portanto, talvez teremos que dar um pouco mais de produto naquela naquela zona, no entanto não, não é preciso fazer uh, nada de diferente do que fizemos uh, para o resto da madeira Sim. então, eu aqui já apliquei o óleo vou então fazer a aplicação de um verniz Sim. para quem quiser e não quiser está com tanta manutenção vamos então fazer a aplicação de um verniz exterior e só para terminar este produto é de base sintética portanto eu para lavar a minha trincha utilizaria sempre o diluente sintético ok? okay? Sim. porque os clientes lá em casa provavelmente estão a perguntar então, como é que eu faço depois a limpeza do pincel portanto, é sempre com o diluente sintético. sintético no caso dos produtos de base sintética base solvente então, agora, se não te importares, passas meio o verniz este exterior. Aqui tens. Pronto. Este é o nosso verniz exterior da nossa marca. O que é que eu vou fazer primeiro? O passo é comum, já disse há bocado. <risos> vou, vou então, uh, para que se consiga ver lá para casa, voltar a fazer a lixagem da madeira. Certo. Isto não é preciso fazer muita força, é mais. Lixa primeiro depois não se ouve bem lá, okay. lá para casa. Ok, aqui já está. Eu ainda tenho aqui o pano com o diluente, ainda está úmido, portanto eu vou, então, limpar o pó. E agora é um passo ainda mais imperativo, porquê? Porque vamos aplicar um verniz, e um verniz, até todos nós temos do senso comum, a noção que funciona quase como uma cola. Exatamente, sim. Usámos ali naquele material, no rattan para agregar as fibras e agora vamos usar aqui para proteger o, a, a nossa mesa, portanto não convém haver pó. Sim. Exatamente. Outra dica importante, isto é tudo de mobiliário de exterior, é claro que o mais fácil é nós fazermos isto no exterior. Agora, há aqui um problema que é, se nós vamos aplicar verniz, e está é um vendaval, e temos ali pó à volta, folhas, etc., pode arruinar o nosso trabalho. Portanto, embora possamos fazer o trabalho no exterior, convém sempre fazer num sítio resguardado, porque senão pode-nos arruinar o, o trabalho. E depois Sim. estivemos a fazer isto tudo <risos> e ficamos com... E pronto, e ficam aqui coisinhas coladas exatamente. Portanto, não convém. Exatamente. <risos> Agora, vou voltar a homogeneizar bem o produto, é um dos do calcanhar daquilo da secção de pintura, é a falta de homogeneização de, das latas, seja de tinta, seja de verniz, é sempre muito bom a uh, mexer Esse o é produto. um passo importante. Sempre. É dos mais importantes, é a boa homogeneização, portanto, estas latas também, que é outra questão, Pode parecer simplório, mas que eu acho importante porque me colocam todos os dias. As nossas latas da nossa marca têm aqui uma pequena saliência que é para onde devemos facilmente abrir a tampa. Okay. Há pessoas que pois, tentam e amassam a lata toda e Sim. não conseguem abrir. Isto pode não parecer importante, mas é muito importante quando queremos reservar a lata. Porque se eu danificar a tampa ela depois já não vai vedar como deve ser. E então, eu para o ano, quero sobrou-me produto, e eu quero voltar a aplicar e tenho o verniz todo seco. Exatamente. Portanto, sim. é importante também, e as nossas latas facilitam, porque tem aqui estas pequenas saliências, e então conseguimos abrir facilmente. Neste caso, é um produto de base aquosa, portanto, eu vou usar esta trincha de cabo azul, sim. que podemos perfeitamente depois lavar com água que ela já não vai reagir e não vai soltar o pelo Portanto, eu vou então aplicar o nosso verniz. E enquanto aplicas, deixa-me só questionar-te aqui uma questão do senhor António. Sim. É necessário lixar entre as duas camadas, tanto no óleo como no verniz? Ou é só esperar que seque e não precisamos de, de lixar novamente? No caso do óleo, não é necessário lixar. É porque como viram, a própria madeira vai embeber todo o produto e não há qualquer necessidade de lixar. No caso do verniz, se quisermos fazer um trabalho perfeito, como manda a lei, é necessário lixar entre de mãos. Existe, e nós eh, vendemos uma lixa específica para isso, Até, eh, a maior parte das vezes está designado como lixa de verniz, na secção de, de ferramentas, que tem um grão, e, e o grão da lixa é quanto maior for o grão, mais fininha é a lixa. Portanto, são sempre grãos 500 para cima, já é quase parecido com lixa d'água, que vai fazer uma lixagem muito fina, só de Sim. maneira a uniformizar toda a superfície para que no final o trabalho seja perfeito. Pronto, aqui eu já fiz a aplicação da primeira demão do verniz, pronto, sempre no sentido do veio da madeira. Isto é muito importante e principalmente quando usamos vernizes de cor, para não manchar Okay? portanto, fazer sempre, neste caso, o veio está nesta orientação, eu com a trincha vou sempre passar para este. Exatamente, okay? Okay? Também nos questionaram, Rui, como é que, no caso do audio-teca cair em chão de tijoleira, como é que é a limpo, nesse caso? Ok, boa questão também. <risos> neste caso, é ter o diluente, um paninho com o diluente. Eu aconselho sempre, quando vou trabalhar, se eu vou usar um produto à base de água... Eu tenho sempre um pano com água ao meu lado. Porquê? Porque se cair, eu sei que o solvente do produto é a água, limpo facilmente. Se vou usar um produto de base sintética, eu tenho sempre um paninho embebido em diluente, que eu reservei ali, para se acontecer alguma desgraça, eu facilmente com o pano limpo. Exatamente. O importante é limpar na hora. Muitos dos clientes também chegam à nossa loja. E dizem assim, olha, tiveram a aplicar um verniz ou uma tinta e aquilo já não sai. Não sai porquê? Porque o produto, apesar do produto ser dissolvido com o diluente, ele só dissolve enquanto o produto não está seco nem curado. Sim. Depois de curado é muito mais difícil nós tirarmos aquele produto. Portanto, se deixarem curar o produto, talvez só com um decapante é que consigam tirar, está bem? Portanto, Sim. uma dica fácil, ter um paninho ao lado, embebem em diluente, caiu, não tem problema nenhum, limpamos. Ok? Ok, sim. Rui, temos, estamos mesmo quase uh, aqui a chegar ao fim, mas para terminar, o que é que tu aconselhas mais a fazer aqui na questão da, da okay. madeira? Ok, aqui na questão <risos> da madeira, infelizmente <risos> não temos tempo uh, nem para deixar secar, nem para dar outra mão. Uh, manifestamente era insuficiente dar apenas uma de mão para garantir a resistência tanto à intempéria, como à limpeza, como à utilização. Portanto, uh, o que eu uh, aconselhava sempre era deixar secar bem, dar outra camada e tínhamos o nosso mobiliário pronto para aproveitar o verão. Agora Exatamente. que estamos nesta altura de pandemia, que é tão importante e valorizamos tanto o espaço exterior, <risos> portanto, ficaríamos com os móveis perfeitos para aproveitarmos o verão da melhor maneira. Exatamente, sim. E a Rui é obrigada porque acho que ajudámos aqui a desmistificar grandes questões especialmente em relação aqui à madeira, que é uma coisa que também me perguntam muito como fazer a manutenção. Portanto, obrigada pela tua participação. Obrigado. Lá para casa, deixem-me dizer que se houver mais questões que não foram respondidas, nós posteriormente vamos, vamos responder. Obrigada por ter estado connosco e continuo nos dias de jardim.